Nesta aula o foco vai ser barriga, vamos secar essa barriga, zero barriga. Eu sou o professor Emílio Júnior e mais uma dica passo a passo para você fazer exercícios com total segurança desde o momento que tem a liberação do seu médico. Vamos lá, você vai deitar em decúbito dorsal, que é deitado de costas, deitou de costas, vai ficar com as pernas num ângulo de 90 graus, assim como as minhas estão ambos os braços paralelos nas laterais do seu corpo. Vai elevar a sua cabeça, tirando os seus ombros do contato com o solo. Ó, ombro no solo, elevou a cabeça, tirou do contato com os solos. Vai fazer a extensão dos seus braços, contrair bem o seu abdômen e fazer esse movimento com os braços aqui, contraindo sempre o abdômen. Vai! contrai o abdômen, o braço sobe e desce, sobe e desce, somente esse movimento, vamos lá, contrai bem o abdômen, tira o máximo que você puder os seus ombros e até mesmo as suas costas do contato com o solo. Professor, eu não consigo sustentar minhas pernas, o que que eu posso fazer? Se você tiver uma cadeira, você vai colocar as pernas na cadeira, vai tirar, toda a parte dos seus ombros e das suas costas o contato com o solo, tenta não relaxar os pés na cadeira e aí você faz só esse movimento aqui. O que não pode fazer é deitar e fazer esse movimento, isso não. O que você tem que fazer é elevar e fazer esse movimento contraindo o máximo o seu abdômen. Aí você vai ver o quanto você vai sentir que a musculatura do seu abdômen ficou ali tensionado. É muito bom esse exercício, coloca em prática, vai lá embaixo nos comentários e fala para mim, professor, realmente eu senti o meu abdômen fácil muito fácil de se fazer, sem invenções e que dá resultado, tá bom? Eu sou o professor Emílio Júnior, não se esqueça, se ainda não é inscrito, inscreva-se para ajudar esse projeto aqui, torne-se membro, vai ajudar muito com que não só eu, mas a equipe também possamos trazer ainda mais conteúdo para vocês. Até nosso próximo encontro!